Pois é, esta é das nuances que mais andam por aí. Eu vejo muitas pessoas a dizer que ah, se, se é para ter mais de 20 empresas diferentes no meu portfólio, mais vale ter um ETF. A melhor diversificação que podemos fazer é ter aqui 10 ou 15 ações. E, e eu vejo muito esta luta de, de ter um número fixo de empresas no portfólio, preferencialmente muito baixo, e o argumento que, que mais estas pessoas usam é que quando tu estás com mais ações no portfólio, de repente estás a, a perder a tua vantagem de performar melhor, de ter um desempenho superior ao índice, e então, em alternativa, deverias considerar um ETF do, do SP500, por exemplo. Será que isto é mesmo verdade? <risos> Será que isto é mesmo, mesmo, verdade? A verdade é que não é, não é assim tão realista como isso ou não é assim tão... Nós não devemos ter assim um, um, um nível tão definido e tão restrito de, do número de ações a ter no nosso portfólio. Ou do número de empresas diferentes que devemos ter no nosso portfólio, ok? Está tá já provado que a diversificação ajuda-te a diminuir o risco, o risco de a tua análise estar errada, num dado investimento e ele vira zero, ou o risco de perder, o teu portfólio perder ali 20%, 30%, faça outras oportunidades que poderiam haver no mercado que te valorizassem mais, ok? Por isso, diversificar realmente ajuda-nos não só a protegermos dos riscos de perda de capital, como também a aumentar a nossa rentabilidade. Claro está que não estou a dizer agora para ir aqui ao mercado, e estás a investir em mais de 100 empresas diferentes, até porque dificilmente vais estar a conseguir acompanhar todas essas empresas. Aliás, como já Peter Lynch disse uma vez, as ações são como filhos. Não deveríamos ter mais do que aquelas que conseguimos controlar. Okay? Eu gosto muito desta associação entre ações e filhos, mas a, a realidade aqui é que nós podemos... Sim, e devemos sim ter um número de, de empresas considerável no nosso portfólio que nos ajudem a diversificar o nosso, o, os nossos investimentos, mas também realmente há, há um número a partir do qual poderia ser um, um, um absoluto exagero, a partir de 100, 200, acho que já é bem exagerado. Agora, se tiveres... 40 empresas diferentes, será que estás demasiado a uh, sobre-diversificar-se ou, ou, ou será que pelo contrário é uma boa diversificação ter 40, 50 empresas? A verdade é que não há uma resposta simples para isto, não quer dizer que, uma vez mais, não devemos ter um número absolutamente fixo e não sair daquelas linhas, não é? tipo linhas de comboio, que não podes sair um bocadinho dali, não podes, porque senão descarrila. Que isto não é bem assim, ok? E há muitos investidores que são super investidores, são absolutamente extraordinários, têm décadas de investimento com performance absolutamente fantásticas, alguns acima de 15% ao ano durante décadas, ok? E, e há aqui uma, um ponto comum a muitos deles, que é terem muitas posições, ok? Por exemplo, Warren Buffett tem, tem, tem um portfólio de mais de 40 posições, Walter Sculls também teve dezenas e dezenas de posições, o Peter Lynch chegou a ter centenas e centenas de posições diferentes, okay? Joel Greenblatt, uma coisa, e Monish Pabrai também tem vários investimentos, embora não todos uh, expostos ao público, mas muitos deles na Índia têm dezenas e dezenas de investimentos, por isso todos estes super investidores acabam por estar alocados a várias empresas e não propriamente só a 10 ou só a, a, a 3 ou 4, ok? É, é raro ver esse nível de concentração e por isso que eu te quero alertar aqui é que o facto de termos várias dezenas de, de, de investimentos não quer dizer necessariamente que estejamos subdiversificados e que estejamos a fazer algo errado e que em alternativa devêssemos considerar um ETF do SP500, ok? queria deixar este alerta, não é o número propriamente que te diz que estás com boa diversificação ou má diversificação, mas é assim também perceber o que é que tu estás a investir, se realmente conheces as empresas onde estás a investir, se consegues acompanhar os seus desenvolvimentos ano após ano, ok? Se... Essas empresas não estão tão correlacionadas entre si no teu portfólio, é muito importante, porque de repente também, se tiveres, sei lá, 30 empresas diferentes do setor tecnológico, isso é má diversificação, ok? Porque se o setor tecnológico na próxima década der zero, já estás a ver onde é que vai o teu portfólio, não é verdade? E, e por isso, às vezes, podemos estar a perder oportunidades noutros setores por estar demasiado concentrado num só setor. Então é preciso considerar estas nuances, ok? Queria-te deixar estes pequenos alertas aqui para te ajudar realmente a investir melhor, a diversificar bem com eficácia, chamamos-lhe assim, ok? Um forte abraço lucrativo, tchau, tchau!